Olá meus amigos, Barra Mule aqui, prontos para mais uma dose de easter eggs? Se gostarem do vídeo deixa aquele like e se quiser ver mais, só clicar em se inscrever. Comenta no vídeo também, ajuda bastante. Aliás, é a primeira vez que eu estou vendo esses easter eggs, então é tudo novidade para mim. Mas vamos ao que importa. Eu sou o Barra Mule, e este é mais 5 easter eggs em The Elder Scrolls Skyrim. Começando com um easter egg meio macabro, nós temos que viajar pelas estradas do jogo durante a noite. Se dermos sorte, poderemos encontrar um fantasma, na real um cavaleiro fantasma sem cabeça. Sim, isso é uma referência ao livro de Washington Irving, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Talvez vocês não lembrem, mas também tem um filme do Tim Burton sobre esse livro. Então, no jogo, o fantasma vai passar pela gente. Se a gente seguir ele, no final do caminho, vamos chegar em Ranvier's Rest. Lá tem vários esqueletos e um droga, além de um balde nível mestre. Bem louco, né? O próximo easter egg é uma referência a um livro de autoajuda. Dá pra acreditar? O livro Como Ganhar Amigos e Influenciar Pessoas, escrito por Dale Carnegie, foi referenciado em um dos subobjetivos objetivos da missão Becoming Ten, o problema é que essa referência não está disponível de forma normal. Mas como isso legal, vou mostrar pra vocês, olha só. Você abre a janela de comandos e digita SQO. Isso vai mostrar o título da missão nos arquivos internos do jogo. Fazendo amigos e influenciando pessoas. Bem igual o título do livro de autoajuda. Legal, né galera? Esse easter egg é uma referência a um jogo lá de 1973. O jogo é Hunt the Wumpus. Acho que nem foi lançado no Brasil. A referência em si é assim. Quando você entrar em uma caverna com Belrand como companion, ele vai dizer. Traduzindo, seria algo como: Quando eu era menino, meus amigos e eu costumávamos brincar de procure Wumpus em cavernas bem iguais a esta. Nosso quarto easter egg é uma referência a uma banda de metal. Durante a quest Darkness Returns, você irá encontrar dois esqueletos com o nome Nistrón e Anders, respectivamente. Ao juntar o nome dos dois, você obtém Anders Nistrón. Quem conhece sabe que Anders Nistrón é o nome do guitarrista de uma banda sueca de metal progressivo, conhecida como Catatonia. Além disso, durante a quest, você pode encontrar um livro chamado Diário de Nistrón. Ele explica mais sobre a quest. Mas no último parágrafo do livro, Nistron comenta como o Padre Litelos fica resmungando coisas como Night is the New Day ou Ghost of the Sun, coisas assim. Night is the New Day é o nome de um dos álbuns da banda Catatônia. Ghost of the Sun é o título de uma das músicas do álbum Viva Emptness, também da banda Catatônia. Eu nunca ouvi Catatônia, vocês conhecem? O último easter egg de hoje, na verdade, é um pacote de referências à lenda do Rei Arthur. É bem fácil de achar. A primeira fica bem ao sul de Broken Tower Redoubt, em um lugar chamado Rebelskarn, algo assim, não sei. Chegando lá, você vai encontrar uma espada de aço presa em um monte de pedras. Isso é uma clara referência à espada na pedra, da lenda do Rei Prometido, a lendária Excalibur. Cadê o mod para transformar essa espada realmente na Excalibur? A próxima referência, a lenda do Rei Arthur, fica no nordeste de Black Ring Baren. Lá você vai encontrar um laguinho. Bem no meio desse laguinho, tem um braço de esqueleto para fora d'água, segurando uma espada. Isso é uma referência à Dama do Lago, que sempre entrega a espada de Excalibur quando o Rei Arthur chama. A última referência, além da do Rei Arthur, também é sobre a Dama do Lago. Uma das pedras mágicas que o jogador pode ativar para receber bônus é a Delayed Stone. A localização dessa pedra fica bem no meio de um lago. Agora pensa comigo. Delayed Stone in the Lake. Se tirarmos Stone, fica The Lady in the Lake, que é o título da Dama do Lago nas histórias do Rei Arthur. Meus amigos, esses foram mais 5 easter eggs em The Elder Scrolls Skyrim. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like, se inscreva no canal. Eu vou postar mais conteúdo semana que vem. O sininho também ajuda a saber quando eu posto vídeos, então se quiser ficar ligado, só clicar nele. Eu sou o Barra Mole e estou terminando a transmissão. Fui!